Nos casos de mudança de nome, mudança de gênero, inclusão de nome social, tudo isso é importante que você faça a atualização dos seus dados na Justiça Eleitoral compareça ao cartório da sua inscrição eleitoral e faça a revisão desses dados. É importante também que esses mesmos dados estejam atualizados na Receita Federal, pois no momento do registro da sua candidatura, os dados do CANDEX, do Sistema de Registro de Candidatura, devem ser idênticos ao da Justiça Eleitoral, ao cadastro no cartório e ao da Receita Federal. Portanto, evite problemas que atrasem a liberação do seu CNPJ de campanha. É por meio dele que você abrirá a conta bancária que movimentará todos os seus recursos eleitorais durante a campanha. Um abraço e até o próximo.